Oi, gente! Se Tudo bem, bem com vocês? vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e hoje eu estou com Ludmilla Garcia, do canal da Ludmilla Garcia. É. A gente acabou de gravar um vídeo fazendo essa make, triatra triana na Lud, bem bonita. Então, assim que terminar esse vídeo, vai no canal dela, que eu vou deixar tanto aqui embaixo, quanto nos cards, passando aqui em cima. Tá fechando uma loja da Kiko aqui, a única loja que tem em Vropsoar. E nós compramos algumas maquiagens lá, porque tava com tudo... Algumas, várias, 70 né, gente? 70% de desconto! <risos> Foi, a gente comprou muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Ficamos pobres, tá, pau. E aí, a gente veio mostrar aqui, no vídeo dela, então, eu usei algumas maquiagens da Kiko pra fazer esse look... E no meu vídeo a gente veio gravar os produtos que nós compramos E falando sobre preços E a gente não vai lembrar o preço em si O meu, os exatos A Lúcia tem um... Tem, o catálogo tá, tá. Ah não, a gente fala assim Mas <risos> foi muito, tudo muito barato, tá? E deu pra comprar bastante coisa A minha conta deu R$161,52 A minha deu R$97,95 a primeira E aí, não satisfeita, né? A pessoa voltou lá e deu R$95,50 a <risos> outra então, eu fui aqui, sei lá, umas três vezes, assim, pra olhar, mas nunca comprei muito. Não tinha nada aqui, tá? Então, eu vou começar com um produto mais diferentão das maquiagens, que é essa Necessaire, tá? Eu só comprei ela porque ela tem esse fecho aqui na parte superior, então aqui... Eu sempre, quando viajo, eu levo coisa pra maquiar as amigas. Então, aqui eu usaria pra colocar, tipo, shampoo, escova de dente, tratar tra. E na parte de baixo, ele tem um ótimo espaço pra colocar umas duas bases, um produto pra fazer o olho de uma amiga e uns pincéis aqui. Então eu achei muito bacana. É, e ela é bem bonita também, achei muito chique. Aqui, assim, todos os produtos eram mais ou menos 70, 29, 39. Então essa necessária saiu por 25, com desconto. 25, 30 Bom, já que você começou com mais diferentão Eu vou começar com o mais diferentão também Que é aquelas toalhinhas, gente De tirar maquiagem, sabe? Toalhinha demaquilante Só que a gente abriu aqui o negócio parece um de um Tão duro que é Sim, eu nunca tinha visto isso Ele é muito duro, então eu acho que tem que molhar E aí demaquilar E vamos testar Porque eu nunca testei então... É, eu também nunca testei, vem isso aqui tem cheiro de... É. Eu lembro que era 25 watts, isso aqui, aí com mais 70% de desconto, então quer dizer é. com menos 70%. É, ia, foi lá pra, sei lá, 10 reais ou menos de 10 reais, então menos. valia muito a pena. Então, eu vou começar com as bases, várias linhas, várias e várias linhas lá dentro, então... Tem uma diversidade enorme de produto de pele. Nossa, com tem muita, muita tonalidade, coisa, gente. Muita base, muita... Muito pó, muita, muita coisa. São várias linhas, tanto baratinho, mais baratinhas quanto mais pãs. Eu comprei essa daqui, que eu tenho uma da Catrice que eu amo. Que é essas bases aqui, a Liquid Skin Foundation. Usando ela, na área do meu nariz já se foi. Mas tudo bem que eu maquiei, fiquei em uma posição, então vou dar mais... Coisas pra elas. É, faz mais um teste pra ver, né? É, elas são bases bem líquidas e eu paguei cerca de 22 e pouquinho, tá? Não me recordo bem, mas eu acho que foi 22. se ele Estamos aqui Oi. na Kiko. A loja tá fechando, tá com 70% de desconto. Mostra o destrago aí. Comprou? Mãe, que que você achou? Olha a loja, tá cheio de gente, tudo, todos os produtos 70% aqui no passagem de um que ca pau <risos> Divulguei aí, mãe. Bem assim. Vamos <risos> pra <risos> cá. Tava gostada, gente, a loja. Era muito difícil conseguir as coisas. Às vezes tinha coisa nas gavetas a gente tinha que ficar pedindo pra mulher procurar. Uhum. Era uma confusão lá, eu tava lotado, lotado. Tava tenso. E a cor que eu peguei lá foi Warm Rose 01 e Warm Beige na, na parte das bases, gente, eu comprei essa aqui que é Full Covers 2 in 1 Eu acho que ela é corretivo e base ao mesmo tempo Eu testei ela já e eu achei muito boa essa base aqui e deu certinho no meu tom de pele Comprei essa outra aqui também que é tipo BB Cream Ela é hidratante e base ao mesmo tempo Eu provei ela, mas eu ainda não saí com ela, não fiquei o dia inteiro com ela Então não sei realmente se ela é boa ou não Vamos testar, e depois o Emer fala pra vocês. uma oh, boa essa aqui, parece o, o corretivo da... da é, ela é muito boa, muito boa, eu gostei muito dela. Oh, eu gostei. E essa aqui é a que eu tô usando hoje, que o Emerson usou em mim. Uhum. E... o que que tu achou, amiga? Eu achei que ela é bem luminosa, assim, uma base bem luminosa. Bem levinha, mas eu acho que dá pra construir camada, ela é bem líquida, assim, essas bases bem líquidas. É, é bem, bem líquida, é verdade. Bem. E ela eu acho que é uma base bem pra dia a dia, porque ela não marca tanto aqui na, na área do rosto em si. Dá pra vocês conferirem no vídeo depois. É. Mas eu acho ela bem levinha, você ainda consegue ver um pouquinho da pele. Mas e, é e uma ela vasique. tem o é, Ela tem protetor solar também, essa aqui. Uhum. Então, 15 de protetor Todas solar. tem? Não, só essa. essa. Uhum. Então, e ela ó, não, não tá oleoso, ó. também. E bem, eu me gente... sinto confortável na pele, assim, não tá repuxando, tá bem boa, assim. Então, arrasou. E foi na base de uns 60 65 watts ela, né? As Sim. bases assim. Sim, era 75, 60, então ia pra 28, 30, uma é, coisa assim. É muito boa, né? Porque muito imagina. Boa. 70 aí pra 20? Sim, comprar produtos bons com um precinho Ai, a gente ama Isso. Ai, eu vi a resenha desse produto Ai, eu esqueci de comprar, gente Ó, é um batom Ele se chama Unlimited Double Touch Então, Ai. eu tenho uma amiga no Brasil que se chama Raíssa Que ela tinha um batom desse da Maybelline Então, basicamente, é um Ah, eu tenho esse da Maybelline Tem? Eles Tem. são ótimos, Ele ó. gruda, gente, ele não sai de jeito nenhum não, Você já provou? Bom. Você já provou esse aí? Não? Esse eu já. Esse aqui já na mão. Ele fixa bem, não fixa. sai Eu passei, então você passa o produto e aí depois você vira, quando ele estiver secando, você gira isso aqui e passa esse creminho aqui. Pra eu acho que dar uma hidratada. Então, não tem Ah, tem cheirinho. Não tem cheiro esse creme. <risos> então ele dura bastante. Então eu comprei. Só tinha, tinha outras cores, tipo uns rosa muito bizarro lá. E esse, então acho que esse vai ter mais saída pra eu gra... maquiar alguém, tá? tá? Também vai nessa faixa, 10 reais... Reais não, os watts. Os watts. É Lembrando, isso. gente, todos os preços que a gente falar aqui, os watts custa a mesma coisa do real. Isso. Então toda vez quando eu falo em preços no meu canal, o povo pergunta, ai, quanto que vale o watts? É a mesma, é a mesma, mesma coisa, coisa, praticamente. A hora dele tá mais em cima, ele tá mais embaixo. Hum. Na parte dos batons, então, eu comprei dois batons. Então, um é com toque seco, que é mate, e outro ele é mais, é... Cremoso. É, mais cremoso, mais hidratante. Olha que rica essa embalagem. As embalagens são muito é, bonitas. Né? Muito, muito, muito. Ó, riquíssimas. Ela tem uma capinha aqui pra essa. Muito legal. E ó, tchau. E essa, esse aqui é o que eu tô usando hoje, ó. Esse aqui é o tom 314. O cheiro é muito bom, né? É. É muito bom o cheirinho deles. Esse aqui é o 10, da Kiko. Legal, então tava nessa faixa também de 25 watts, então saiu muito barato, né? Meio por 100%. Uhum. 25. Ó, saiu. tipo, batom, tinha batom lá que saia por 5 watts, então é, tá verdade. muito barato. Nossa, tinha umas sombras também que saia por 5 watts. Eu, eu comprei algumas sombras Não fiz a louca das sombras, mas eu comprei algumas um negócio chamado Mix Solution Ai, eu também comprei isso Tava nove reais o valor oh, sim. Sim, sim, sim. É, Ela é uma água Pra você fixar sombra e tal Ela, é, Na fórmula aqui Da embalagem, contém glicerina Água e álcool Tá aqui, ó É. E na embalagem fala também que algumas pessoas Podem ter sensibilidade a esse isso. produto Por ter álcool uhum. Mas a gente usou esse produto hoje em mim e eu não senti nada, então vai depender muito de como que você, hum. a sua sensibilidade. É, ele não fala que tem álcool em si, mas ele fala que tem um ácido e só isso mesmo. E tem camomila na fórmula, então falou que pode ter uma sensibilidade. É. Com relação a cheiro, não sei, minha mão tá perfumada na sua base. Hum. A base dela é bem performante. Inserindo, ele vai ajudar a fixar mais os produtos. Então eu comprei, é. tava dois Watt. Saiu dois Watt. E eu acho que é bem parecido com o e mídia hum. da MAC. Gente, Poxa. nós vamos passar agora para os pós. Tinha muito, muita variedade de pó lá. Então tinha pó solto, pó compacto, é, flash não sei das quantas, mate. Tem é, muita opção de produto. É, seu... Radiant. É, então tinha muitos. Eu comprei dois pós, então foi o mate. E, quer dizer, os dois foram mates. é, Os dois foram mates, uma to com tonalidades diferentes Mas olha essa embalagem, gente uhum. É embalagem rica, linda, ó. É e aí linda. dentro tem um espelhinho Bem batendo uhum. A diferença do meu é da Lude Porque aqui, ó, o meu é daqueles pós-baked Então uhum. ele, ele tem um bordinho aqui E ele não adiciona Tanta cor, assim, na maquiagem Teve uma hora que eu passei nela e riscou Mas eu peguei muito produto mas ele não adiciona tanta cor é. Comprei o um tomzinho E esse aí é mais pra dar lum lum luminosidade, né? Isso, ele esse é, um é um mais mate. hidratante, assim. hidratante. Faz, assim, Não faz sentido falar pó hidratante Mas é um pó hidratante <risos> Bom, a gente vai passar agora para as sombras Então eu não comprei muitas sombras Porque quando eu cheguei Gente, sério, não tinha mais sim, As mais bonitas já tinham ido embora sim. E só tinha o tester Quando a gente ia pegar o produto não tinha mais Eu, já, eu nunca tenho um tester Dessa. <risos> comprei um tester porque ela só tinha um tester. É, então, daí eu comprei só essa aqui, 22 da Kiko. E ela é um tonzinho de pêssego, assim, sabe? Eu, a gente usou também na minha Make. Vai uhum. lá ver no canal. Uhum. Fica bem bonito assim, né? No é canto interno. É, você usou bem no cantinho interno, então muito bonitinha. Eu achei que ficou barro misturado com esse marrom meio assim. Porque o marrom ele é meio acinzentado, né? Eu achei bonito ele. Eu vou mostrar pra vocês agora Então eu fiz a louca das sombras porque eu testei Essa semana essas sombras, semana passada Pra uma maquiagem que vai sair no canal Na semana que vem, eu acho Aí ah, é bafo essa é sombra, gente Bafo E elas é são a prova d'água uhum. Então essa aqui é a que eu usei na Lude Ele é um marrom, meio Acinzentado É o 206 é, azul Verde, isso. que é o 203 O <risos> 213 212 é um verde mais claro Isso aqui eu quero pegar uma garota Com um olho tipo, bem claro é, Tipo o Esmeralda uhum. Quero maquiar e deixar bem garota Bem Agita, Só que o dela é azulado né? Ai, na né, Idagia eu vou querer maquiar a coisa da Inbote Só que a gente já fez uma maquiagem aqui com você Eu vou fazer da uhum. da G, com ela, eu acho Nada fazer um a ver. olho bem A G, Lô, é a minha cor Não tem nada a ver com a gente. <risos> Mas eu vou usar um olho <risos> bem laranja nela, né? é bem laranja, laranja, laranja. E vou colocar o glitter pra comprar. Ai, hum. sério. E aí tinha isso aqui, que se chama Glitter Shower. Shower. Que é o número 5. Ele é um verde Basse. de condições, hein, querida. Espera aqui. Ó, ele é um verde. É glitter, eu acho que é glitter pensado. Eu não vou tocar porque eu vou me sujar todo. Mas ele é muito pigmentado mesmo. É. E todos eles saíram tipo 15 reais, 11 reais essas sombras. Valeu muito, muito a pena mesmo. Mesmo. Mesmo. Bom, eu comprei um blush lá da, da Kiko. Deixa eu abrir aqui. Esse, esse pãozinho aqui, ó, gente. Eu não tinha ele na minha coleção de makes. Então eu resolvi comprar ele pra testar. A gente, é, a gente usou ele hoje Aqui embaixo dos meus olhos Como sombra Então ele também funciona como sombra E fica muito, muito, muito bonito Muito versátil é. então, Os blushes, gente, tava na faixa de 25 watts Então com menos 70 Sei lá, saiu 7 7, 7, 7 watts. watts A gente pediu lá hoje, né? né? Tá, tá dando vontade, tá dando um de ir lá já porque quando a gente fala de preço de eu não acredito que eu paguei sete swatches É, aqui. eu não peguei nenhum blush, mas agora, depois que eu usei embaixo do olho dela, ele acende, assim, é, o olho. E ele é muito pigmentado, então tem até que tomar cuidado quando for passar Sim, de blush mesmo. E lá pobre, tinha muitos, muitas tonalidades né Tinha, tinha muitas, muitas tonalidades. tonalidades E tinha uma coisa que eu não testei Mas tinha uma paleta de batom Em pó Ah, eu vi isso eu queria ter eu Isso testei, deve né? ter um pigmento louco Que é só um pigmento Nossa Ele é quer um teste Era um gloss Bem ah. Destruidora Porque esse gloss eu queria pra colocar só aqui ó Pra fazer vídeo assim, eu acho que vai ficar bem legal. E ele é um gloss com muito brilhinho. Não vai dar pra ver aqui. Então ele tem Ai, muito brilho. Nossa, bonito. Ele tem é muito brilhinho. Ele é o tom número 4. Hydra lip gloss. 3D Hydra Gloss Se você cair a boca, não vai cair uma boca. A gente higieniza Tá. <risos> Quanto que tava esses gloss? também? Tá o gloss correndo, tava bem preço. baratinho, tava tipo... O preço dos Ah, não, bem. o gloss tava 39W e ia pra 10. É. Isso ia pra 10 uh, O outro produtinho que eu amei, gente, foi esse aqui. Que chama Skin, Skin Trainer CC Blur. Uhum. Que ele é tipo um... Um primer. Um primer, exatamente. Ele é tipo um primer, mas ele é com cor. Esse aqui é, a Neutron, é o Neutron, que eu usei, que eu comprei, né? E a gente usou hoje também na maquiagem. Então, o que, que tu achou dele? Achei ele ok, achei ele bem ok. Uh, o CC Cream, existem duas nomenclaturas, deve ter outras também. BB Cream é Beauty Balm, que é pra, uh, um bálsamo de beleza para quem faz cirurgias e quer usar alguma coisa para fazer tratamento. CC Cream é Color Corrector, para corrigir a cor. Então ele não vai esconder nada, mas ele talvez seja uma coisa mais pro dia a dia, só para você dar um tapinha, já. Assim, é, sabe, só pra tonalizar. E eu costumo fazer muito isso durante o dia. Eu passo um primer e passo só um pó, sabe? Uhum. Então deve funcionar bem assim durante o dia, eu ainda não testei. Mais carinho, assim, ele tava 95 watts o preço total, mas aí com menos 70% de desconto ele ficava 22,25. Então, é uma, uma linha pessoa. mais... É, são várias linhas dentro da, da Kiko, então é uma linha mais pro, assim, por exemplo. É, não sabendo é. se é bem pro, mas eu acho que é mais Mas era uma linha que tava assim até mais afastada, sabe? Uhum, que era uma área de cosméticos de cuidados pra pele e tal. É. O meu último produto é esse Perfect Dual Pencil. Então ele é um, um lápis que tem uma parte mais champanhe aqui. Eu fiquei arrasada porque eu não comprei Branca isso. Aqui. Eu gostei dele porque ele ó ele é super macio pra passar abaixo da sobrancelha. Então eu quero testar. Tem cheiro de lápis no caso. <risos> e aí, do outro lado é o quê? E do outro lado é uma corzinha mais champanhe. Ó, ah, tá. É um dá, pra, dá pra usar na linha d'água, né? Isso. Ai, eu podia testar. Vai, é. vai falando que eu vou testando. <risos> dá pra usar ele na linha d'água. Bom, os dois produtinhos de sobrancelha, quer dizer, de olhos, né, que eu comprei, foi um, um lápis pra sobrancelha. Então, tem esse aqui. Tinha várias tonalidades também. A, a gente usou ele também na Make hoje. O Emerson não gostou muito dele, porque é. ele é muito fininho. E ele é bem, bem pitiquetinho mesmo. Ele é um lápis diferente, sabe? Ele é fininho. A eu ainda não testei. É talvez pra minha mão seja bom, mas pra, pra ele pra não. Eu não perdi. É. E esse aqui é o cajal preto mesmo, que eu tava precisando, que tava acabando o meu. E eu comprei também pra testar, a gente ainda não testou esse, né? É, a gente... Dona Canon, ajeita esse negócio pra nós, a gente quer gravar vídeo forever, assim. É, não? não tem que ficar levantando. Ficar play, play, play, play. Ah, tem esse aqui, ó, que você vai falar. Ah, é verdade. Esse já os produtos da Kiko sabe que os esmaltes são muito bem falados, muito bons. Eu nunca usei, mas aí tava 5 watts o... O, o vidrinho de esmalte Então valia super a pena que eles o preço normal é 12 E aí para cima, né Daí eu comprei dois duas tonalidades Eu não uso esmalte Então não comprei, né é, é Mas deveria ter visto uma basezinha Tinha um esmalte desse tamaninho assim ó lá, lá no caixa, R$1,50 É, verdade, eu vi lá Assim, a gente falando nessas coisas de preço Estava barato, é que você o preço original e ver esse valor bem baratinho vale muito a pena é, comprar. Vale, gente. Vale a pena. Bom, o último produto é lencinhos demaquilantes que eu também comprei. Tava a 25 watts e saiu por 3,70 watts. Então eu comprei um monte. Acho que eu comprei 4 desses. Vem 10 em cada. Prática. E por que que eu comprei? Porque a gente tava testando os produtos lá E a mulher foi e abriu um desse pra gente tirar o batom Pra gente tirar as coisas que a gente tava testando E quando eu provei isso, eu falei Moça, eu preciso de um negócio desse Porque é muito bom Ele tira tudo, sabe? Eu já tinha usado outros da Rosman uhum. E ele não tirava tudo Se você tivesse com rímel à prova d'água Com lápis à prova d'água, não tirava E esse aqui, poder Ele parece que é bem... oh, Ele é... Assim, bastante, tipo, liquidinho é, assim, E né? ele é bem úmido Nossa, é muito, muito bom Mas, ó. Esse eu recomendo, gente Recomenda <risos> Então, foi é isso. Isso. isso Essas foram as nossas compras é, Espero que vocês tenham gostado Não colocarei foto dos produtos Lá, você que se vire ser. Vou tirar uma foto do produto aqui para vocês verem o que a gente comprou Tá? É, mas é isso Fica atento se você tiver numa uma... Aqui na Europa tem muito Pelo menos aqui na Polônia tem muita promoção Tem assim, tipo, okay, gente De vídeo eu já gravei uns vídeos Isso três acaba momentos, com a gente, fala né? sério a a gente gente sabe. Sabe. <risos> Tem dinheiro mais pagar o aluguel A gente nem quer comprar gente Mas vale tanto a pena que Vale, às vezes a gente deixa parado Mas assim, pra quem ama maquiagem Sabe que é uma oportunidade de Uma vez na vida, e uma loja tá fechando Infelizmente é muito triste é, Ver uma loja fechar é. É, Mas assim uh, Não tem o que fazer mesmo, né? <risos> é, tem que melhorar esse marketing No caso, e é isso mesmo Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, comenta aqui embaixo qual produto Você já tem ou você já testou O que você gostaria De ter E se você teve alguma experiência Como a gente teve indo em lojas que fechou E quanto que se comprou Nossa, escreve Nossa. um texto aí nos comentários <risos> Então é isso, fiquem bem, um beijão. Tchau! Tchau! Assim, o que adianta falar, né? Porque esse negócio de. Deixa um texto que ninguém comenta. É! Não gosta, né? <risos> me sinto indignada. Eu quase nunca falo? Comenta pra mim, porque depois eu vou ver e falo, cara, ninguém comentou. Ai, mas você tem, tipo, uns 20 comentários, assim. É, mas. Eu recebo, tipo, máximo 6. Mas assim, quando é vídeo que as pessoas têm que comentar, sabe assim? Tipo coisa da Polônia, é, coisa tipo, do hospital, tem, que tem que bastante coisa, né? Tem que que falar. Quando não, da gravidez agora teve um monte de gente falando Ah, parabéns, tem né? já que as pessoas querem participar, que que comentar, né? entendeu? Donos, meninos, meninas também, comentem, a gente fica triste. <risos> a também. gente gosta de comentário, gente, a gente gosta de... É, a gente gosta de interagir. É. E assim, eu me sinto fazendo vídeo pra Vai ninguém. tirar foto? Ah, não. não. Ah, dos produtos? É. Vamos. Confere no blog. Aí, ó. Mais uma coisa Aí, que eu faço ó, lá no é. blog. Ah, então. Nenhuma... Fala pra eles. Ai, inferno. Não <risos> Gente, vou falar. Gente, os produtos vão estar no blog do Emerson. Então, vamos lá. Se vocês tiverem curiosidade de saber sobre os produtos, Como então vai estar tudo lá. Tá? É, vai no blog. É difícil você não ter uns negócios, tá? Gente, surgasa. eu sou prova, eu sou prova. Eu tinha um blog e desisti do blog porque dá muito trabalho, então valorizem. Valoriza meu, meu corpinho. Trabalho. Então é isso. Beijão.